Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Devido ao lançamento do Office 2013, Project 2013 e o, e o preview do Office 365, é, agora nós podemos utilizar todo o poder da nuvem, é, utilizando os recursos do Project Server é, de forma combinada. Então, vai ficar muito mais fácil. Pelo menos durante esse período de testes, a gente conseguir criar um cenário de Project Server sem ter máquina, sem ter um servidor para isso. Então, nós vamos poder começar já a brincar com Project Server sem realmente ter que fazer uma instalação do zero, configurar um servidor e tudo mais. Vamos poder utilizar todos os recursos é, que a gente já conhece como gestão de demandas, gestão de projeto, gestão de portfólio, relatórios e muito mais. A ideia desse vídeo é ser um passo a passo mesmo, é, como criar é, a conta do Office 365 Preview e começar a utilizar os, os recursos, seja do Office, do Project e do Project Server e, claro, também do SharePoint. Vamos lá! É, vocês estão vendo que aqui em cima é, na página do project a página preview do project a página nova ela foi redesenhada é, vocês podem ver que é, a página padrão ela, ela, primeiro ela mostra o project online preview né, que é um, é o, seria o project server na, na, na nuvem é, caso você queira o, só, somente testar o Project Professional tem o um link aqui embaixo. Então você consegue testar ele aqui. Claro, se você quiser testar o Visio ou o SharePoint, também tem, algum, tem outros links aqui. Mas vamos lá. A ideia é testar o Project Online. Então vamos clicar aqui em Try it. Ele vai abrir uma nova navegação. E aí eu vou começar selecionando é, qual país, então vamos selecionar aqui Brasil, lembrando só, só para a gente ter uma ideia o que eles estão disponibilizando para a gente, então eles estão disponibilizando um plano com até 25 usuários, mais do que suficiente para a gente poder testar, avaliar como que vai ser esse produto no lançamento. Então, a parte de, de, de PPM, né? do, o, a parte de portfólio, o, o cliente do Project, priorização e otimização de portfólio, quer dizer, aquela parte de portfólio mesmo do Project Server, colaboração, quer dizer, o, o SharePoint, a parte de gestão de recurso e gestão de demanda, quer dizer, o workflow, a gente vai conseguir ter o workflow inclusive na, na nuvem, e claro, de forma simples, uma configuração e um, e um deploy muito fácil. Então, eu vou colocar aqui, vamos, então eu quero criar uma conta aqui, André. Vamos escolher vocês vão inserindo o dado de vocês. Eu estou inserindo de forma rápida porque é mais uma demonstração mesmo. E aí, depois que você inserir os dados, ele vai te perguntar um ID de usuário inicial, então eu quero, sei lá, um admin. E aí ele vai me pedir qual que é o domínio que eu vou criar. Nesse caso aqui, eu vou criar o blog do project.omicrosoft.com. A gente não consegue, nesse momento, mudar o domínio aqui em questão não, só o subdomínio. A senha, então eu vou escolher uma senha. Vou validar aqui esses caracteres que ele pede aqui. E vou mandar criar a conta. No que eu mando criar a conta, vocês vão ver que ele vai me redirecionar com a tela de administração do, do Office 365, então ele está tá processando aqui, peço desculpas porque minha internet é, é um pouco lenta, ela não é das melhores. É, ele vai me pedir aqui um telefone é, celular para caso eu caminhar a senha, então, vou colocar meu celular, e aí ele me levou para a tela de administração, então eu consigo ver aqui é, a parte de identidade sem problemas, o office está provisionando, o portal sem problemas e o sharepoint ele também está provisionando. Eu consigo ver aqui em cima também, é, que está desabilitado News Feed, Sky Drive, Sites. Vocês vão ver que é, com o tempo aqui vai aparecer Project. Pessoal, passado então o um tempo, eu aguardei a criação. Vocês estão vendo que agora não tem mais problema com nenhum dos serviços. Todos já estão já criados. Quando eu clico aqui em Projects, ele vai me levar então para o Web App. De novo minha internet está um pouco lenta, mas ele já vai abrir. Então, vocês estão vendo, já carregou, então eu já tenho o Proje o project web app todo disponível, e aí eu consigo criar projetos, ver os relatórios, compartilhar com pessoas, novas features, né, novas funcionalidades, alterar logo, a cor, adicionar listas e bibliotecas, ver os projetos, as aprovações, tarefas e relatórios e tudo mais. Então eu tenho aqui central de projeto, as aprovações estão pendentes, né, as tarefas os recursos e os relatórios, ok? Espero que todo mundo tenha gostado, um abraço.